Olá pessoal, esse é o primeiro vídeo do canal e eu busquei falar sobre um pouco da história da Nintendo sobre os videogames portáteis. Embora muitas pessoas pensem que o Game Boy tenha sido o primeiro portátil da Nintendo na realidade ele foi o segundo isso porque a Nintendo já tinha lançado no ano de 1979 o seu primeiro console portátil que ficou conhecido como Game Watch. Esse videogame ele foi criado por Gunpei Yokoi que teve a ideia da criação em uma de suas viagens no ano de 1979 ao ver uma criança jogando em uma calculadora. A série Game Watch, embora pouco conhecida atualmente, foi o primeiro grande sucesso da Nintendo no ramo de jogos eletrônicos que são portáteis. Um dos grandes fatores desse atual esquecimento é que como eu falei no início, o Game Boy não foi o primeiro videogame portátil da Nintendo. Porém, ele foi o sucessor do Game Watch, o que causou um certo ofuscamento. No total, foram produzidos 59 aparelhos, para venda, e mais um que só poderia ser adquirido por meio do sorteio. Cada aparelho tinha apenas um ou dois jogos, dependendo do aparelho. Seus jogos mais sofisticados foram lançados no ano de 1882. Além disso, parte de seus jogos variavam entre criações originais até modelos de sucesso do arcade. Destaca-se nessa lista, então, é, o jogo do King Kong, que foi o primeiro grande sucesso da Nintendo. Este videogame possuía uma tela de cristal líquido, ou duas, dependendo do modelo, e funcionava à base de pilhas. Foi o primeiro dispositivo da Nintendo a utilizar os direcionais em formato de cruz do lado esquerdo e isso foi utilizado novamente mais pra frente nos controles do Nintendo, do Famicom né? e também no do Game Boy, assim como todos os outros modelos de controles que foram lançados a partir daquele momento. Assim como os controles influenciaram na criação de modelos futuros, a divisão das duas telas também influenciou na criação do portátil da empresa, o Nintendo DS. O sucesso do Game Watch fez com que fossem produzidos vários clones, que nem sempre eram oficiais ao redor do mundo. Entre os mais populares podemos citar aqui os aparelhos da Targa Electronics produzidos nos Estados Unidos, da Electronica produzido na União Soviética e os mini games da Tectoy produzidos aqui no Brasil. Após o sucesso do videogame Nintendo, conhecido no Japão como Famicom, e do console portátil Game Watch, a empresa Nintendo ela buscou então combinar e unir o que esses dois consoles tinham de melhor em um único aparelho. O Game Boy então nasceu a partir desse modelo de concepção de Gunpei Yokoi, de se criar um console que possuísse as características marcantes e predominantes dos jogos que o videogame Famicom possuía, com a portabilidade de ser levado para qualquer lugar, assim como o Game Watch. Galera, esse foi o primeiro vídeo aqui do canal. Se vocês gostaram que querem que continue essa série, deem joinha, deem seu like e não esqueçam de comentar nos comentários também. Ah, e compartilhe esse vídeo com seus amigos. É, muito obrigado, isso ajuda bastante o canal. E para não perder também os novos vídeos aqui do canal, não esqueça de, ao assinar, né, ao se inscrever no canal, clicar no sininho para assim que novos vídeos apareçam para você.